Estamos ao vivo? Oh. Mentira, <risos> gravadão Bom dia, galerinha E aí? Colégio mesmo Estávamos sumidos Ah, porque aconteceu um problema porra nenhuma Não tinha problema nenhum O problema foi preguiça, não tava vindo gravar, não gravei Mas tem alguns fatores que agravam Olha, ah, um detalhe, essa panificadora confiança Direto fica a viatura na frente Não tem nenhuma nenhum ali agora, hoje não Raros os momentos que não tem viatura em frente a panificadora. Eu pensei até que era uma delegacia. Enfim, se atentem a isso. É... Eu tava rodando muito com capacete laranja. Eu gosto muito do meu capacete laranja. Eu amo meu capacete laranja, com viseira laranja, todo laranjinha. Isso aqui acontece. Eu gosto tanto dele, que não. Não coloquei nenhum suporte de GoPro nele. E não vou colocar. Ele tem um. É não culpa, pai. que porta a bicicleta aí no meio da pista. Tamo um tapa de um carro e disse que faz acidente. Olha, viu? Procure um canto, viado. Sim. Quatro capacetes, não vou sair colando suporte GoPro em todo mundo, né? não tem necessidade. e tenho esse capacete aqui que eu estou usando agora, um Bell Qualifier, não é o DLX, é cor grafite, modelo Rally, ele tem suporte GoPro. Um outro capacete que tem é o Nex, o Nex tem também suporte para GoPro. O terceiro capacete também é um né? é um bel, só que é um bel então é um rosa, geralmente eu deixo para as garupas femininas, é a da patroa, e o laranjinha né, porra, não tá... precisa sair colando todo mundo né, desperdício de, de engate. E aí, usava muito ele e, porra, tinha onde prender, com a câmera, então ficava sem filmar. Nesse período aí a gente fez algumas aquisições, comprei luva, comprei bota, comprei macacão, comprei uma calça feminina que tá lá guardada, caso alguém tenha interesse, comprei segunda pele, aí metei receber alguns upgrades. Tá com filtro de A. Cayenne. na mão do brother Marco Bucão. Que passou a MT dele. E aí, conversa com um grupo, o grupo. Do MT. MTG, né? Na verdade, que é o MT Group Regional Bahia. É. Chegou à conclusão que é mais vantagem na hora de vender a moto, tirar os acessórios e vender por fora, é mais rentável, porque quem compra a moto não tá muito preocupado com, com acessório, quem valoriza acessório é o dono, aquele que teve carinho de escolher acessório por acessório, de instalar, é quem valoriza, porra, tem, tem um certo sentimento em cada peça, é o que acontece, tá gravando ainda, tá, outro minuto, Três. é... Acho que tá alta essa câmera baixar um pouquinho Baixou um pouquinho, viu? Vai limpar? Vamos, vamos limpar Sim, então o acessório é muito pessoal Aí ah, ele Botou a moto dele pra ficar um pouco mais original E passou pra frente Vendeu rápido em menos de um mês conseguiu vender MT Ele tava no grau Bonitinho, arrumadinho Um cara cuidadoso Então... Boa compra. A minha tá aqui já com 20. 20.731 quilômetros rodados. Tô pra fazer a revisão de 20 mil, mas não vou fazer na Yamaha, porque pela por dentro da Yamaha eu gastaria em torno de 861 reais. Juntando peças a serem trocadas e acessórios que eu acho um absurdo, vou fazer por fora, não só pelo valor, mas também confiança de que vão mexer na moto, vão ajustar a moto, sabe? Eu prefiro pagar um mecânico por fora e pedir para ele fazer, eu posso pagar até o mesmo valor que a concessionária cobra, são 200 reais de mão de obra, mas não sei, não sei até porque assim, depois dessa revisão de 20 mil, a próxima é de 40. Ah, meus irmãos, vocês pararam aí. Vamos adiantar meu lado. Então, depois da de 20, é de 40. 40 mil, vou fazer. Hum, vai demorar um pouquinho. É provável até que a moto não esteja mais comigo. Opa, amarelo, passei no amarelo. Pedir infrações é provável que seja comigo, verdade. O meu planejamento de ficar com a MT são de 4 anos. Em um ano, alguma coisa eu rodei 20, então é provável que a MT saia da minha mão com quase 70. Mas aí, daqui a gente pula para a maiorzinha 900 uma 1000. Não sei, não, não estou querendo pensar nisso por agora mas é real MT é uma moto excelente pro dia a dia não é beberrona é econômica tem bom jogo tem torque porra velho é uma moto de poder. Velho. então Recomendo a qualquer um. Me diz a moto, divertida. E é. O apertou de um lado, apertou do outro. Os caras. Faltou planejamento, velho. Como é que você faz isso, véio? Uma curva sinuosa ele fecha para um lado, fecha para o outro, estreitando de um modo que vai jogando o pessoal pro meio. Perigo! Olha! oi Olha oi. Oi quem tá aqui! Olha ele aí! Olha ele! Ali. Ah! sensor! Radar móvel! Não, pode sensor, não! Radar móvel! Radar móvel! Me pegou, filho da puta! Me pegou outro dia aqui mesmo! Aqui mesmo! Passei... Mas tava vindo virado da porra, velho. Não vou mentir, essa aí foi foda. É... A via de 70, me pegou a... Foi 89, foi 96, Pois é. Aí já é grave. Porque eu passei acima de 20%. Então, é, muda de velocidade é assim: passar acima da velocidade em até, em até 20% é infração média. De 20% a 50%, infração grave. E acima de 50%, gravíssima. Pegou? Então, pronto. Esteja atento. Os valores. 130 reais. Média. Acho que 196. Grave. 293, gravíssima. Não tenho certeza da gravíssima. Mas isso aí. Passa agora aqui na é puta. <risos> Segurou a mão, você é maluco? Eu, rapaz, eu. Porra, velho, eu tomei tanta multa já com essa moto, velho. Que merda, velho. Tanta multa não, assim. É comparado com a XTZ-125 e com a Lander. Eu tomei mais multas em intervalo menor de tempo. Não me enchi de multa, mas. Digamos aí, três. Três em um ano. Eu não tinha tomado treino em um ano. Tomei. Porra, fiquei noiado, velho. Tirei ou tirei a mão, velho. Aquele a mão, tô rodando de boa Não tô correndo mais Dentro da cidade Muito cuidado Tomei uma chamada do Trans Salvador Porque Tava usando o eliminador de rabeta é, Pois é, eu coloquei eliminador de rabeta Não mostrei a vocês Eu acho que não, não sei Mas tomei uma chamada Documento da moto ficou retido Tive que levar na Salvador. Sai daí rapaz, tá na faixa viado É Ficou retido Tive que colocar a rabeta original. Rabeta não. Suporte placa. Vai lá buscar. Minha sorte vai ser se a multa chegar. Inclusive eu tô contando lá. Se bater 30 dias após a autuação e a multa não chegar. Eu vou indeferir. Se ligou? Entrar com recurso porque é, eles têm 30 dias pra me autuar. Se não é autuar, foi. Atuar não, é... Resumindo, Para mudar chegar lá em casa. Para eu ser notificado. Pronto, eu tenho 30 dias para ser notificado. Se não me notificarem, posso cancelar a muro. Eu não, não é? Eu só solicito. Com base, acho que é né, no CTB, acho que é 181, não lembro bem. A gente vai falar disso mais tarde no vídeo. Morena, você é linda. Mentira. Eu tô te cagadindo. Ah! Não, um carro. A gente tá mostrando... Manda bem. Tem que colocar um amortecedor de direção. Opa, opa. Vamos cá, vamos cá. Vamos cá. Vamos cá. Vamos cá, vamos cá. Chega. Chega. Aqui sobe carro. Sim, velocidade, multa. Pá, pá, pá. Ah, minha filha. Fala a prefeitura, foda-se. Então é o Wilson aí, estou alocado na UFBA, não mudou, só que agora estou fixo cá na UFBA, e very well, bom galerinha, vamos ficando por aqui, um abraço para vocês e até o próximo videozinho, valeu, até mais.